a dormir. Olá, eu sou a Maria do Blog Lava Maria e hoje, como vocês conseguem ver, tenho um vídeo muito diferente para vocês. A Lucia pediu-me para eu vos mostrar o um novo jogo dos Sims, eu adorei a ideia, eu acho que é fantástica, eu vou-vos explicar como é que vocês podem ter o jogo, caso não consigam, e o que é que vocês têm que fazer, basicamente, no jogo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é, claramente, ir à Play Store e descarregar essa app. No meu caso, eu não consigo aceder à app através do Google Play, por isso eu fiz o que vos ensinei há uns vídeos atrás. Eu ensinei-vos a usar o Apptoid para descarregar aplicações, caso vocês não consigam por alguma razão no Google Play, ou tenham um o telemóvel muito cheio. Eu tenho aqui o AppToyd, por isso eu vou aqui escrever The Sims Mobile, esta menina com o símbolo dos sims, por isso vamos carregar e vamos instalar. Vamos carregar outra vez a instalar. Caso vos dê algum erro, vejam esse vídeo que eu ensino como ultrapassar os erros que possam aparecer si no vosso telemóvel. Eu hoje acordei com os olhos tão inchados. Eu já vos explico porque... Ok, o que eu estava a dizer? Eu vou já poder usar os olhos super super super inchados e eu acho que estou a ficar alérgica um, polo, Uma coisa que nunca me aconteceu, que é muito estranho. Como vocês estão a ver, isto tem setas, por isso é um mini tutorial aqui dentro e o que vocês têm que fazer é basicamente seguir as setas até vos deixarem fazer o que vocês querem, porque nós queremos carregar ali no Customize Mais, isso vamos carregar em Randomize, no nome Vamos colocar no visto, vamos colocar em Caça mais e estamos no sítio certo. Aqui está a dizer para eu ir para o nex, mas não vou. Eu vou escrever aqui o meu nome, Maria, e no meu segundo nome vou pôr lovable. Vou deixar mulher, deixa ver como é que eu ficava. Vou deixar artsy, que eu acho que coincida. Vou colocar flirty e vou colocar logical. E agora vou mudar a minha aparência. Vou ahead e vou tentar encontrar o mais parecido comigo. As opções não são muitas, mas uh, o jogo é que eu vou sair, por isso certeza depois vocês conseguem mudar mais. Vamos mudar o cabelo, e não é nada assim muito parecido com o que eu uso, mas talvez este seja mais parecido. Dona nariz eu queria mudá-lo um bocadinho, que ele não é muito bem o que eu quero, por isso só preciso me carregar naquele lápis, e vou... Uh! Não, não. A minha retom de pele não é assim tão escura, vamos colocar um bocadinho mais claro, pode ser. Os meus lábios, acho que são mais finos, vou colocar no pincel e vou diminuir um bocadinho e talvez esticar um bocadinho se der. Vou pôr eyeshadow, mas um eyeshadow uh, castanho, que são muito mais interessantes, acho uh, E eyeliner preto, pode ser, ou castanho é não há muita diferença, ah, mas... pode ser, pode ser esse. Eu estou para maquilhagem, mas eu neste momento não tenho maquilhagem, porque eu disse-vos que eu estou com uma alergia terrível, os estão super estão super inchados e cheios de comichão, e a minha pele está tão sensível, não sei o que é que se passa. Eu tenho esta covinha, mas não é assim tão forte, se calhar vou deixar assim. Agora vai ser só a roupa, não, o, o corpo, a estrutura do corpo. <risos> <risos> Ok, deixa de dar assim, pode ser. Agora vamos mudar a roupa, porque esta roupa não sei se gosto muito. Calhar vou pôr esta, top, mas cinzento. Se fosse uma t-shirt, é que era mais interessante. Cinzante? Concordo? E calças de ganga, que eu gosto muito de calças de ganga. Os sapatos é que eu vou mudar. Eu gosto das sapatilhas, mas não este não este tipo. Isto é mais para fazer ginástica, por isso acho que vou deixar umas sabrinas. que ah, estamos prontos. Ok, vamos então entrar na nossa casa. Uh, vamos ter que ir ali. Vamos ler a nossa carta de boas-vindas. Dear Maria, I'm so glad that we found you. You are the last of the lovable family. I leave to you this house in a lovable legacy. Your long lost aunt Patricia lovable. Ok, supostamente a nossa história é: nós tínhamos uma tia que morreu e deixamos esta casa, o que é super temos que acabamos uma ação, temos que carregar no visto para ganhar pontos. Ok, alguma pessoa à porta, vamos dizer olá, que é este senhor? Olá Ok, temos de continuar o tutorial, vocês estão a ver cá setas, por isso não temos muita opção. Vamos partilhar histórias com a Bela. <risos> Quero nos conhecer melhor. Vamos começar um social event. Que significa. Ok, vamos colocar na estrela e vamos falar com a Bela no sofá. Ah, Uau, wow, foi super rápido! Doing event actions earn you event points. The more points you earn, the better the reward. Ou seja, nós temos que preencher esta estrela cor rosa que está aqui em baixo e é para ganharmos recompensas por isso vamos outra vez à estrela para ganharmos mais desses pontos e ganharmos prendas. Ok, estamos quase a fazer as estrelas. Se calhar com mais este conseguimos a recompensa. Oh! Yay! Ok, vamos colocar no visto rosa e vamos ganhar uma recompensa. Estamos no nível 2 na nossa relação de amizade com a Bela. Olha, a Maria também está com fome. Eu também estou cheia de fome, não sei o que é que vou comer. Vamos então comprar um frigorífico e vou deixá-lo aqui. E agora vou fazer um snack. Acho que é o um nível 2, foi super rápido. Eu só a dizer que nós temos uma oferta de emprego no um parque. Vai oh, é vir ao parque, isso é mesmo fixe. Ok, vamos carregar no café para desbloqueá-lo. Não custa dinheiro, que é fixe. E beleza. E vamos carregar em Join Career para termos o nosso emprego de sonho, que é ser, uh, trabalhar num café. Por isso vamos começar, também ganhamos estrelas a trabalhar, que é fixe. ok, vamos ganhar dinheiro. Quer dizer, acho que eu ganho estrelas, agora já não sei. Ok, então, vamos fazer café, oh! eu sou super fixe a fazer café, ok? E agora vamos carregar nas estrelas, supostamente para servir o café ao nosso cliente. Está-se a gostar de café? Olha este bigode que fiz. E o rabinho de cavalo. Ok. Vamos carregar. Olha, ganhamos estrelas, ganhamos, café. que é fixe. Vamos limpar a mesa. A nossa colega estava a limpar a mesa, não sei porque é que eu tenho que limpar a mesa outra vez. Não trabalha muito bem, se calhar. Quer dar o café a esta pessoa? Não. Quer dar o um café a esta pessoa? E sim! Ok, eu não percebo porque que é que os clientes têm que se levantar Para eu servir o café? Se eles estavam sentados com bem Vamos falar só com a nossa coworker Para manter os bons Fazer aqui uma relação amigável Dentro do trabalho Já fiz a estrela toda Boa! Ah, tenho que ir para casa, não estou tão divertido Vamos comprar uma Rádio para dançar. Realmente, agora que eu vejo, nós não temos cama. Também então vamos ter que comprar uma cama. Ou dormimos no sofá, ou dormimos no chão. Oh, tenho que ir lá, esqueci-me de dançar. Estúpida. Eu disse-vos que tínhamos que comprar uma cama. Vamos pôr. De cor. Só quero que ela se deite, descanse. Uh, ok, take a nap, são 2 minutos, por isso. Ai que chão Eu estou terrível! Realmente, eu não escolhi a minha roupa de pijama, a minha roupa de eventos formais, não nos deram essa opção. Ah! Olha como é que eu estou a dormir, isto já é um bug. Se vocês estão a ver, eu tenho de tirar print screen disto. Espera, como é que eu, qual é a melhor forma de tirar print screen disto, disto, Só a Lúcia para me fazer, uh, uh, para me dar ideias para o que diz, a sério. A Lúcia e a Brenda são as, são as pessoas que mais me ideias dão para o canal, é <risos> o que acho é primeiro Vamos ver aqui o espaço, uau, uh, wow, tenho... estamos à beira da praia. Tem palmeiras com fotos para Instagram. Dá para ver mais? Não dá para ver mais? Oh, estamos sozinhos aqui, não tem mais ninguém à nossa beira. Já acabei de dormir. Ok. Maria now has several wishes. Wishes. Step on to take a closer look. Ok, vamos colocar. They uh, tap on the sim, you don't know and greet them. Ok, posso ser tu já? Olá! Vamos então aqui às ferramentas e vamos comprar este candeeiro para colocar no nosso quarto. Realmente a minha cama não está muito bem posicionada, mas vou deixar aqui. Ok, estás feliz Maria? E agora ela quer trabalhar, por isso vamos trabalhar. Vamos carregar no mapa e vamos carregar em Parkside, que é onde nós trabalhamos. Estou no nível 2 vou dar o capachino olha o senhor do bigode e do. e do Rabo de bala. vamos perguntar se ele gostou do café. Ah oh, não amor, oh, gostaste do café? Gostaste? Gostaste? Gostaste? Gostou? Vamos então.. Oh, ganhei mais uma estrela! Oh, não tenho que carregar, só vou olhar. Um, mais moedas, gosto disso. Nível 3. I'm feeling accomplished, but I feel like I need to have Noli. Carreguei <laughs> sem querer. Ok, então, ela tem alguns desejos, que é... Uh, buy a coffee machine from for your home. For home. And create a new unique... Ok, vamos tentar outra vez. Buy a coffee machine for home and create a unique concussion. Good neighbor, gossip with a friend, looking for love, hold hands with a romantic interest. Okay. Ah, tenho que escolher uma. Ok, vou fazer a coffee machine que eu gosto muito de café. Uh. Ok, vamos então fazer isso, vamos para casa, diretamente para casa. E vamos comprar a nossa máquina de café. Não entro em casa. O que estás a fazer, meu? A casa é minha. Chato. Vamos comprar... Oh, tenho que trabalhar até o nível 3, lixar-me aqui. Olha, eu vou sair de casa. Tu sai-me daí, que eu vou sair, eu vou trabalhar, oh meu. Estás ouvir? Ok, vamos trabalhar até chegar ao nível 3 e depois vamos comprar o nosso café e... a nossa máquina de café e o caraças. Eu tenho de chegar ao nível 3 para comprar uma máquina de café. Por acaso, era super estranho se vocês tivessem que ir a uma loja, queriam comprar uma máquina de café e eles dizem assim: Olha, a senhora tem nível 3, tem que ter nível 3 de experiência de café para ter uma máquina de café. Era ridículo. <risos> ok, já acabei de trabalhar, por isso vou para casa e vou comprar uma máquina de café e vamos fazer. Não faz aí, meu. O que é que estás aí a fazer? Vamos comprar uma máquina de café e vamos pôr ali no balcão. Onde é que estás? Uma pergunta, será, será que nós conseguimos jogar com mais pessoas? Era super divertido se eu conseguisse jogar com vocês. Então Maria, oh, já posso morrer feliz, certo? Ou oh, não? Ainda me falta preencher a barra, é? serão Se um objetivo de vida dela, já devia estar super feliz. Ok, make a perfectly foam latte in the barista career. Push buttons of an enemy, blow a kiss to a sweetheart. Eu acho que vou continuar a fazer café porque... Estou a adorar fazer café. Estou oh, no nível 4 já. Uau, dinheiro. Adoro dinheiro. O que é isto? Oh, posso fazer outra personagem. Faço outra personagem? Se calhar não. Será que faço? Já posso ir à praça. Vamos à praça. Vamos à praça. Ok. Vamos aqui. Ah, tenho que gastar dinheiro, mas eu tenho dinheiro. Aqui é Fashion Studio, aqui é o Medical Center. Será que é quando estiver doente ou quando estiver grávida e tiver que ter o bebê? Aqui é um, um restaurante. Ok, vamos uh, à loja. Oh, que lindo! Yay, yeah, será que dá para mudar de roupa? Oh, Oh, é só para as carreiras. Mas, mas, oh, mas posso-me despedir da de outra carreira? O que é que eu posso fazer aqui dentro? Nada. Chama-se mesmo Guy. O Guy chama-se Guy. É o meu fixe. <risos> vamos, vamos desbloquear todas. Para vocês verem o que é que tem em cada uma delas. E não terem gastado dinheiro se quiserem ver o que é que tem... <risos> ok, já percebo ok, isto é um hospital Por que é que tem tantas caixas? isto é um hospital e podem fazer a carreira aqui dentro um, ok, é um hospital um bocado estranho uh, vamos então uh, aqui ao restaurante e então é tão... tão aí fácil, fácil uau, restaurante com três Cadeiras. E podem também fazer a vossa carreira aqui, neste espaço. Mas é que tem tantas caixas? aí isto é um gajo, mas que era uma gaja. Vamos trabalhar mais um bocadinho. Por isto? Eu não sabia que estava a montar. O que é isto? Max, uau! Será que nos dá mais pontos? Make a sweet tea, make a fome latte! Ok. Estou <risos> muito contente. Estou muito contente. Pensava que era esse o meu objetivo de vida fazer um fome latte. É por isso que eu fiquei toda contente. Vocês você a ver que eu tenho mais 3 estrelas? Eu juro que não estou atenta a isto. Como é que eu tenho 3 estrelas? Eu não tinha só uma. Eu sou a pior, eu não estou nada atenta. Olhem como está a minha barra ali de baixo. Eu não sei como é que não estou a adormecer. Ainda tenho 1 um minuto de trabalho e já estou a 1 um de 30. Preciso mesmo de dormir. É um nível 4? boa. Mas eu não... Eu tenho queques. <risos> Vamos usar um cake então. Tem que ser... Oh! Como é que eu fico com a energia toda? Não devia ter usado. compensas mais dinheiro... Make a Perfectly Foam Latte. É isso que nós criamos. Vai lá, Maria. Acredito em ti. Demora imenso. Ok, mais 20 segundos. Eu aqui a olhar. Eu aqui a olhar. Tu consegues, Maria? Então, nós podemos... Nós podemos escolher. Mandar um beijinho para a nossa paixão, cozinhar um braço perfeito, ou falar concretamente com um amigo próximo. Vamos fazer amigos? Vamos para casa e vamos esperar... Vamos... Olha, este vai ser o nosso melhor amigo. Eu só não vou uma coisa. Nunca é noite. Olha, agora eu só tenho uma estrela. Ah, já percebi! No café, eu tenho três estrelas porque estou no nível 3. Por isso, sempre que eu fizer alguma coisa lá, tenho que preencher as três estrelas para receber recompensas. Mas, por exemplo, cozinhar, acho que só estou no nível 1, por isso só tenho uma estrela para preencher. Quando passar para o nível 2, tenho duas e assim. Acho que faz sentido. Acho que estou cheia de fome. Na vida real e no jogo. Esta menina ainda é nossa amiga, mas nós queremos que ela seja close, não é? Close friend. Vocês comigo no meu canal, vocês aprendem inglês também. Fotografia inglês instalar apps, instalar jogos, jogar jogos, tutoriais, tudo. Estou mesmo a ficar. Eu não desta vez não vou comer um cupcake. Vou deixar que ela durma porque uma pessoa também tem que descansar, né Eu só queria chegar ao nível. Ah já cheguei. Nível 4 é só friend, não é mesmo? Ah! Deep and friendship. Oh caralho! <risos> Eu quero ser melhor amiga que casou, mas eu tenho que ir dormir, porque não dá mesmo. Por isso eu só vou ver se consigo comer qualquer coisa antes de ir dormir. E depois vou dormir para ficar toda relaxada. Eu não fui à casa de banho, não fui à casa de banho. Eu tive que tomar banho. Ok. Vocês estão a ver que ela está muito cansada, por isso... Vou deitá-la. Ok, tu podes sair daí porque eu já estou a dormir, ok? Sentes? Eu estou a dormir. E eu... isso vai-timar. -te, te mesmo, querida. Ok babes, então como eu estou aqui a ver, isto aqui vai demorar 6 horas para eu poder jogar outra vez. Por isso eu vou terminar por aqui este vídeo. Se vocês quiserem ver o que é que vai acontecer à Maria, se eu vou ser a melhor amiga da Zo e um, o que é que eu vou fazer à minha vida em termos de carreira. Digam-me se querem que eu continue a fazer este vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos-nos amanhã.